Olá! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Programa Trabalho, Justiça e Cidadania leva palestras às escolas públicas de Cuiabá. Com isso, ele aprende e ele sai dali como um multiplicador, sabendo dos seus direitos. A advogada, especialista em Direito Civil e pós-graduanda Gisele Nascimento é convidada no nosso estúdio para falar sobre redes sociais e o risco que as pessoas correm ao publicar sua vida. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no Giro da Semana e o quadro Decisão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania leva palestras para a Escola Municipal de Cuiabá. O projeto trabalha temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, os males do trabalho infantil e a importância do trabalho seguro. A Justiça do Trabalho existe para pôr fim aos conflitos entre patrões e empregados. E vai além. Ela participa também de várias ações.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 Várias escolas de Cuiabá, Juína e Rondonópolis foram beneficiadas com as atividades que acabam envolvendo toda a comunidade. Dessa vez, foi escolhida a escola professor Ranufo Pais de Barros, em Cuiabá. É um projeto desenvolvido há alguns anos, que tem trazido muita coisa boa para todos. Né? Nós participamos, juízes, é, membros do Ministério Público, defensores, advogados, que vêm aqui da palestra sobre variados temas, que são fundamentais para a garantia de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 reportagens individuais ou em séries sobre trabalho infantil e as formas de combate ao crime. Saiba mais sobre esse e outros assuntos no Giro da Semana. Até o dia 16 de setembro, estão abertas as inscrições para o Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Serão premiadas reportagens individuais ou em série sobre trabalho infantil e as formas de combate podem ser inscritas produções em jornal, rádio, TV, site e fotojornalismo. Os primeiros colocados receberão um prêmio de 10 mil reais, troféu e certificados. Mais informações no site www.trt23.jus.br. O número de processos trabalhistas à espera de julgamento em primeira instância recuou para menos de um milhão pela primeira vez em 12 anos, uma das metas do Judiciário é julgar mais ações que o número de processos distribuídos, o que colaborou para a diminuição da fila de espera. A auxiliar administrativa de uma empresa foi demitida durante o tratamento que fazia contra o câncer. A trabalhadora conseguiu na Justiça do Trabalho o reconhecimento de que a dispensa foi discriminatória, a decisão da primeira turma do Tribunal garante pagamento dos salários retroativos, além de R$ 10 mil reais de indenização por dano moral. Na dica de saúde de hoje, o assunto é ergonomia. Veja dicas para manter a saúde no ambiente de trabalho. Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso novo quadro Em Dia com Ergonomia.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 A entrevista de hoje fala sobre os riscos das redes sociais para a produção de provas que podem comprometer os autores das próprias publicações. Quem vai falar conosco é a advogada, especialista em Direito Civil e pós-graduanda Gisele Nascimento. Não saia daí, a gente volta já!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 A Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas do país. Gostou? Compartilhe!